Hoje é um dia de muita alegria. Hoje estamos em festa porque nasceu o amor. Deus ama-nos tanto que ao ver que o mundo andava nas trevas, no erro, no pecado, enviou-nos Jesus para iluminar o nosso caminho. Jesus fez-se pessoa, veio caminhar conosco para a nossa alegria e para o nosso bem. Costumamos dizer que o Sol, quando nasce, nasce para todos. Jesus é o nosso Sol, que nasceu e nasce para todos os homens. Um Santo Natal com Jesus.